Hey, hey, Detetive ninja seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, gente, eu estou aqui com o Noni Noni Por que Noni? Eu quero dizer que ele colocou Noni Noni Eu prefiro chamar ele de Noni do que de Noni Porque Noni é ninguém, é nenhum, é nenhum Então eu prefiro Noni E hoje, gente, vamos aqui mostrar minha casa aqui é, no survival, o servidor hardcore lançou ontem E eu tô fazendo dois meses aqui no servidor o Servidor o survival lançou ontem, dia 3 Hoje é dia 4 Eu comecei a jogar dia 3 de agosto de 2020 E eu tô fazendo dois meses no servidor LostCraft E olha que minha casa tá diferente, gente Olha isso que eu fiz aqui Eu fiz uma plantação aqui embaixo é, Fiz uma casa de vidro, eu mudei aqui tudo Desde o último vídeo, faz um mês que eu tô sem gravar então eu mudei aqui tudo Tirei as portas daqui, Eu gostei demais, tá muito lindo, gente Eu gostei de fazer Porque agora tem um lugar de vidro E tem um lugar de madeira Tem um lugar de pedra Agora vamos lá pra baixo que Eu quero mostrar lá embaixo Eu também quero mostrar a casa do None. Olha o None. Ah, eu escrevi errado Olha o que eu tô fazendo aqui embaixo Eu tô colocando tijolo Aqui tem que fazer com pedregulho. ou não, em salve. E aqui tem os meus bambu. Tem os cacto. Aqui tá muito lindo. Aqui minha torneira que eu fiz também. Aí tem os tijolo. É isso, gente. Aqui embaixo. Esse lado. É, é Eu fiz esse lado aqui primeiro. Além de eu mostrar o outro lado primeiro. Eu fiz esse lado aqui primeiro. Por isso tá todo errado. Tá vendo que aqui. O chão tá um pouco alto então eu vou quebrar isso aqui o chão todo eu posso até deixar o teto mas o chão eu vou quebrar todo para fazer mais baixo que o chão o chão tá é... é erradão <risos> erradão e ainda falta fazer essa parede aqui ó cobrir com tijolo Tijolo, bloco de tijolo. Isso aqui é o noni, vou fazer de pinguim. Olha como é fofo essa é skin do noni. E eu estou aqui com. Você quis ouvir que? Eu não ouvi. Eu não ouvi, não, noni. Eu sou meio cego, gente. Desculpa. E essa aqui é a casa. É diferente... ah, aqui em cima também teve atualização. Aqui, isso aqui já teve desde, desde a época Aqui eu coloquei tijolo do Nether é, Mas é tijolo do Nether E aqui pedra do Nether Aqui ó Aqui também tinha é, pedra do Nether Igual tá lá em cima no teto Mas só que eu quebrei tudo Porque tinha uma plantação aqui é, Daqueles bagulhos lá embaixo Como é o nome dos bagulhos? Eu não sei É aquela plantação lá Ali ali, ali tem um no vídeo vai mostrar o que vai mostrar o que é no vídeo nossa casa porque a casa do nome também merece um vídeo e esse daqui é e aqui eu encerrei gente, eu não vou construir mais para cima, eu vou fazer até um telhado de, de escada pra encerrar, entendeu? porque eu não vou construir mais para cima, então não vai ter mais atualização, só vai ter mais é, o telhado porque isso aqui tá voando. Ah, tinha uma árvore aqui, tinha duas árvores. Agora estão voando. Eu quebrei aqui, retirei as terras. E eu ainda vou fazer. Como aqui, como vocês já viram, aqui tem do nether. Tem os tijolos do nether. Aqui tem da neve. Com um pouco de folha. Aqui em cima tem de folha. Aqui tem de terra. Lá embaixo também de terra. Aqui areia. Aqui madeira. Aqui também madeira. Ali vidro. Ali uma laje com. Com madeira. E. E isso. E esse aqui são os vidros. Aqui tá laranja. O outro tá azul. Ali tá laranja. E ali tá azul. Porque eu fiz, ó. Você vai ver. Azul. Laranja, azul. Laranja, azul. É, laranja. Dá pra entender um pouco, né? O que eu quis fazer. Mentira. Aqui se infectar de uma forma bem dinâmica Ué, quebraram aqui, ó Quebraram aqui nosso posto Meu Deus do céu Sai de mim, aqui tem a proteção de trigo Aqui, isso daqui foi o Noni Que construiu, gente, isso aqui, ó Te, é, Aqueles Tijolos do Nether lá, que estão lá em cima Ó, esses daqui Foi tudo Noni que construiu Isso aqui esses, Essas bancadas que tem aqui Foi tudo Noni que construiu, não fui eu Valeu, muito obrigado, Noni, por ter ajudado é, A fazer isso Eu acho que ficou muito legal Eu gostei Até porque eu não, eu não retirei do que eu gostei Então eu vou deixar assim Ah, aqui parece um Y Aqui é exatamente um Y Y da Xuxa Eu tô com até golfone aqui ah, eu tô com fome Ah, falta 48 para pinhata tem que ter bastante voto Então eu vou mostrar a pinhata também Deixa eu alcançar o número de meta de voto É aqui eu construí Porque teve um dia Gente, esse servidor sempre é muito bom Sempre tá dando coisa pra gente Sempre tá é, dando fly Então aqui, ó Eu fiz com fly isso aqui Essas pedras do nether Do nether Fiz tudo com fly Com voar Agora a gente não pode porque, né teve nenhuma promoção aí daqui a pouco eu caio porque eu não posso voar do nada parece isso como assim eu tô voando e também eu pintei a coleira do meu cachorro pra ciano e do meu gato agora eu tenho um gato também um gato e eu tenho um cachorro também e organizei os baús é, eu fiz vizinho que é o dejon ali a casa do dejon eu deveria chamar ele, né? Pra gente já refazer nossa casa, já. Vou tentar ajudar dele, nele a refazer a casa. Eu ajudei ele e o outro morador aqui, que se chama Lala. Que quebrou aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Sai, diabo. Tá de noite. E essa casa aqui era do Lala, mas só que, né? Ele foi embora. E deixou isso aqui e tudo aqui. É, eu, provavelmente, como eu tô compartilhando essa casa... O outro vizinho que chegou depois provavelmente pegou, né? Claro que não ia aproveitar porque ter um buraco aqui. Olha eu ganhei um ovo. Faca aqui. Meu Deus, não acredito que eu consegui. Não acredito que eu consegui. Então eu peguei essa casa aqui pra mim. Será que ainda tá com meu nome? Cadê aquele esqueleto? Meu Deus do céu, peguei. Um Ele tá ali. Nem vai dar pra me mostrar a casa. Ali, ali era a casa do nosso antigo vizinho Mas ele saiu E da Odejão é no final ó. É bem ali a casa dele Olha a casa inicial A gente vai trocar os blocos E ali gente, aqui eu também Eu peguei esse terreno Também Pra mim E comecei a construir Comecei a construir gelo aqui Eu ia fazer uma casa de gelo Mas lá embaixo já sei de, de grama Aquele de grama e aqui em cima de gelo. Agora eu vou mostrar a casa do nome. Ele seria de gelo ali, sobrou até um, um bloco pra dizer história <risos> pra nós. Pra lembrar tanto que eu fiz. Aí eu quebrei. Eu, eu é, meu irmão, comprou é, um livro de fictócio de toque suave. Então eu gastei os em uma picareta. Então é isso. A maioria da atualização. Nome. Vamos mostrar a casa agora. Ah, eu também consegui é, mudar a cor do, do clã, do nome do clã. Eu consegui mudar a cor do nome do clã e e o formato. É, então o nome do é, o tag não, o nome do clã é Detetive. Já a tag que aparece ali é noobs. Só tem eu e meu irmão e o nome. Então, os outros desistiram, saíram. Eu não sei se eu tenho um vídeo disso. Eu criando o crânio. Eu acho que com certeza eu tenho. Eu tenho que enviar esses primeiro. Então, esse daqui é o quintal do nome, gente. Eu gostei muito demais. O nome é incrível. Vé. Ele fez um celeiro muito bonito. Será que eu posso entrar? Eu posso. Ó, tem um ovo ali de galinha. Essa é o celeiro do nome. Eu, eu gostei demais, gente. Eu queria ter fly pra mostrar. Ataquei o ovo, mas não foi Muito lindo aqui Tem ovelha, não sei como é que ele conseguiu Noni, depois... Vamos falar aí Como você conseguiu trazer a, a ovelha Já que perto não tem Tem a ovelha ali, tem as galinhas Tem mais o que aqui? Ah, tem outra ovelha, tem uma ovelha preta e branca Ele subiu aqui Ele quer me mostrar as abelhas que Eu não sei de onde ele arrumou essa abelha Olha aqui as implicações dele Cadê a abelha, Noni? Tá numa comédia. Cadê a comédia? Ah, aqui? Isso aqui é a comédia? Será que eu vou dar um tapa pra sair correndo ele vai vir? É, não é melhor? Não. Não, noni. vai pirar. Eu também queria ter uma abelha. A abelha legal de ter. Então, esse aqui é o celeiro do noni. Vou mostrar a casa dele. Ai, misericórdia. Ela ataca. A gente sabe que ela ataca, noni. Que tipo? Ela vai aí ovelha, a ovelha quer fugir aqui, hein. Vai. Vamos, Noni, vamos, vamos. Aqui é o quintal do Noni, Noni. Olha a caverna do urso. Onde está a caverna do urso? Vai mostrando, Noni. Vai mostrando tudo isso que você tem que mostrar. Isso mente, não deu pra gravar antes. Ah, a caverna do urso. Ah, Noni. Ah, eu, eu nomeei meu urso pra pra como é que é o meu nome do urso? Para Glória, para Granha, Gla... nem sei. Eu faço isso, mas eu nem sei. Isso aqui é o que, meu amigo? eu tenho um nome inteiro. Vou dar nesse urso do None, vou nomear de Galaxy. Essa aqui é o Gru do None, olha que lindo. E em cima, aqui eu acho que eu já mostrei um vídeo. Os cachorros do None, ó, oh, tem uma com coleira azul que foi o Noni tá rodeando, gente Vou mostrar logo dentro de casa Que o bagulho aqui é louco Cadê? Eu tô esperando a pinhata Quando a, pinha a pinhata vir Eu vou lá Essa daqui é a casa do nome O Noni mudou, fez alguma televisão Tá bem bonito aqui Bem confortável Bem visualmente lindo assim Que eu tô me sentindo assim Me sinto confortável na casa do nome Entendeu? Ele fez aqui o sofá, fez a mesa, fez tudo, fez os armário fez, é, tem um, um tocador de disco Ah, ele colocou os quadros, aqui é um machado, aqui é carvão, tocha É, ali são armário a é, daqui é, é neve, neve, vela, que é pedra, era pra ser pedra então, A gente tá arrumando aqui a é madeira, tem duas forneiras ali essa daqui é o quarto do nono, Essa daqui é o.. Como é que é a cozinha? É, aqui é a cozinha. Eu não sei também o que é. Esse daqui é meu lugar favorito, que é o banheiro. <risos> ali tem água ali em cima, gente. Só que quando eu aperto o botão, não vai. Eu queria ver caindo água. Aqui é a torneira, que é uma chave. E o é a pia. Aqui é a aqui é privada, o vaso sanitário Ah, deixa eu até cagar aqui, gente Me desculpa Me Desculpa aqui Calma, eu tenho que fazer. no meu Aí sim, agora sim Agora eu tô certo Que isso Ali tem uma folha Da descarga Bip Entupiu aqui o banheiro Aqui do Nony, aqui, ó É... Eu tô com muita fome já. Faltam voltando no servidor. Falta ó, falta um voto pra gente conseguir a pinhada, né? Meu Deus, mano. Remove isso. E esse daqui é a sala de estado, noni. Esse daqui é com feito de laje. Então não dá pra colocar muita coisa em cima. Por isso ele colocou isso aqui, que não dá pra colocar. E a cadeira de neve é tipo um sofá. Por que o Nani tá rindo, gente? Será que. não tá sentado aqui, não Valeu, tô tá de boa. <risos> Ele olha. F5, senão. Como é que. Ah, com shift. Os bonecos de neve morreram. Os bonecos de neve morreram. Ah, eu também. Matei, matei um vai invadiram minha casa <risos> Desculpa Eu só matei um, gente, que tava invadindo minha casa Desculpa Aqui tinha uma apresentação de cacto que eu iria fazer Mas eu não fiz, eu desisti Desculpa Noni, tem alguma coisa para mostrar? E tem nossas cavernas, eu tô esperando a pinhata Cadê a pinhata, a gente? Volta no servidor eu vou ter que voltar pra ativar essa pinhata Eu já mostrei como se, se volta no servidor Já mostrei Ah, vamos mostrar nossa ponte Mãe, quebraram Aqui A ponte hum. Eu vi alguma coisa ali, gente Misericórdia Aqui Quebraram aqui Como é que é o bagulho que tinha aqui Que eu gostei demais Eu coloquei até umas luzes do Nether Mas quebraram Então A meta a ah, vamos pro fui Por isso que devia proteger Vamos pro spawn none Spawn none. Vamos matar a pinhata Eu andei nem na hora que me teletapotei Vou matar aqui Pinhata quando a meta é de volta do servidor é alcançada Aparece uma pinhata, então ele ama uma ilhama Uma ilhama e você precisa matar, é, bater nela até, até ela morrer, olha lá Tá com 40 de... 40? Minha visão é um pouco.. Olha, eu tô sentado, esperto! ela faz isso com nós, ela faz isso. Cadê? Cadê? Tá voando a bicha. Vai, vai. A pinhata foi destruída. Obrigado por participar. Temos 150 blocos de proteção. Drop de spawn com Siktosh. Ativado por 30 minutos. Eita. E agora o que a gente hum. faz? Tá todo mundo com o um ciclo, tá? Eu acho, ué, por que esse povo tá aqui, gente? Vamos embora. Deixa eu ver, eu não ganhei nada. não ganhei nada, mas geralmente eu ganho. Eu também. Mas a gente... Ah, o Noni não tá aqui não. Vamos, Noni. Ah, eu ganhei. Eu ganhei couro e ferro. Ah, <risos> O <risos> também ah, sai de mim Deixa só com a, com a batata A nossa ponte aqui Ele inventou de fazer uma ponte, então nós fizemos Ele construiu As escadas é, E eu fiz aqui, eu coloquei a cerca E a tocha e fiz isso aqui A ponte na pastalera E ele também inventou de fazer um lago, mas o lago né é congelado <risos> Quebraram até ali, ó, <risos> oh, gente. Não quebra ali, não. Cadê? Quebrou aqui. Um, dois. É um, dois. Um, dois. Ah, porque tá quebrando aí? Ah, mas aqui não vai. Ah, tem que quebrar mais aqui então. Quebra. <risos> e agora tá igual. <risos> Quebrou aqui também Ué Vou então Tá, tá, tá, ficando, tá ficando errado aqui Desculpa, eu não vou mexer mais Não vou mexer mais Então gente, é isso Eu também quero fazer uma aventura Embaixo d'água, quem quiser É só você entrar no servidor aí No servidor aqui eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Porque, né? O bagulho é louco. Cadê? Deixa eu ver se tem mais coisa. Cadê o, o nome? Eu daqui aqui a nossa floresta. O meu quintal aqui. E eu vou construir uma casa de gelo. E eu vou colocar vidro ali. Vidro ali. Isso aqui tudo nessa área. Menos aqui onde tá essa plantação. E eu vou fazendo isso. Gradativamente, eu vou botar aqui e pego uma gonzenoura. Eu ganhei 3 ferros. O que aconteceu, gente? A gente ganhou. Eu queria. Eu, eu queria o, o fly, né? Pra terminar. Eu vou dar um pausa aqui, gente. Então, não. Meu Deus, mãe. não Então, gente, eu queria agradecer ao Dejon pelo um pack de dois packs de diamante e a Elytros. Eu tenho elitros, eu não quero mostrar minha letra agora. O que, que é essa parte aqui? Oi, Galaxy! Galax galáxia. agora <risos> olha que lindo ele de terno terno <risos> vou colocar a ah, que também queria agradecer o Galaxy pela tag ele me deu caixa que é aquele que aparece embaixo do cones ele me deu 300 de caixa para mim comprar é a tag que eu comprei a tag viciado Então no meu nome aparece a tag viciado É, é só você digitar barra shop, eu acho É, e clicar aqui, ó Tags Eu queria a tag é, Cliquei aqui em tag masculina Eu queria, eu queria a, a tag lixo Que eu sou um lixo Mas sim, né Não posso ter, porque ele me deu Então ele escolheu Agora eu quero nomear o, o urso que eu disse que eu ia nomear. Vou nomear o, nomear o urso do nono. Lá no bagulho. Desculpa a por <risos> Olá. Ah, tem que colocar na bigorna. Então deixa eu ir em casa. E eu vou fazer meu castelo ali de... De, de gelo para vocês verem que eu tô trabalhando muito realmente passe o mouse para descobrir a palavra digitada então Ah, não deu Arca. tomada eu e não buscamos muita areia ontem cadê a areia gente aqui os vidro que eu preciso muito vidro eu sei de pack também então, aqui Eu vou colocar custo do encontramento Um, um de neve Então vou colocar Galaxy LB Agora eu posso usar lá no uso do nome Especial Ao Galaxy Aqui Galaxy Eu vou chamar o nome <risos> Desculpa, coloquei no seu osso mesmo Porque o meu já tinha nome Então coloquei no osso do nome aqui Ele queria um morcego. Ah, eu também tenho meu pet Pet Cal Que é uma aranha Porque eu não, eu não sei Acho que pra ter outro pet eu preciso retirar essa aranha ah, Parece que eu só posso ter um pet que eu já tentei ter dois Mas eu acho que só posso ter um Cal Tchau amiga. E eu não odeio aranha, mas eu tô com aranha. Então por isso que eu quero trocar. Sai a bicha. Vindo, sai fora. Cadê o nome, gente? Ah, eu queria mostrar. Eu já mostrei a ponte. Pra você conseguir é, pet, você precisa matar os animais. É, o que você quer com o laço a corda com esse laço aqui. Você precisa matar com a corda só da laçada. Então, se você é matando, você já ganha o seu pet. Mas eu queria retirar agora. Na próxima, eu vou retirar. Gente, eu também queria mostrar o castelo aqui do Noni. eu também tô com. O que ele fez aqui? O que o None tá fazendo? Tá quebrando tudo. Olha o tamanho disso que o Noni tá construindo, gente. E o D.Jones ajudou também Olha também também isso você é louco Não tinha isso, não tinha isso, não tinha nada disso Só tinha as da beirada aqui, essas daqui Mas não tinha, essa do meio Essas pontes Ah, aqui é a subida Aperta, é, pressiona o espaço Sobe Meu Deus do céu Shift a aranha não pode vir até você Triste pra carreira dela Olha o que ele fez Ele fez uma porta E ali tem bem uma vila Ok, ok E aqui é o nosso castelo Aqui é Cheio de animais Foi eu que plantei essas árvores tão grandes Eu saí plantando árvores em muito lugar aqui aqui tem mais um aqui Que não cresceu ainda é o bagulho a dor, então esse é o castelo Então é isso gente Já sabe o que eu vou fazer né? Eu vou fazer ali uhum. mais um vidro Uma casa de vidro Aqui Nessa área aqui que agora eu protegi de novo Mas eu Protegi esse quadrado todo Eu vou fazer aqui O vai ser bem ali Em cima eu vou fazer o telhado E lá embaixo Eu vou consertar consertar terminar de refazer né consertar a parede então, logo depois eu já vou tentar proteger aqui eu também queria agradecer o dandan é um dos donos tentar proteger aqui porque né já quebraram o bagulho aqui e teve uma vez que explodiu aqui então eu vou tentar proteger aqui e aqui ó tá protegido tem até um portal do nether ali gente Vai lá. Ué, não é? Aí eu vou proteger mais aqui. nessa aqui tipo, é tipo a nossa base. Essa casa do Lala. Que é a nossa base aqui. Nossa equipe. eu vou tentar proteger também. Então esse é o vídeo, que Espero que tenham gostado. Eu quero dar pausa em vez de apertar F5. Até o próximo vídeo.